Vai, torce, hein, torce, hein, torce, hein, Tor... ah, vambora. Tira. Calma, calma, eu vou, eu vou tentar a próxima, vai Tá lá. bom, tenta a próxima, próxima e última, que a onça, a minha onça-pintuda chama... Tô ligado, tô ligado. Chama... Não, não tem nome, não. Porra, oh, agora não eu não queria não. uma onça-pintuda, viu, man, aí você complicou comigo. Aí, China, eu preciso comprar um... Eu preciso comprar uma água pro meu parceiro, tá? Meu primo tá meio ruim. Ô, querido. Opa, meu querido. <risos> tudo bom? Eu. Clientela? Vocês estão trampando aí no China? Não, mano, Tamo, tá querendo alguma coisa, China, coisa aí? A né? gente tá aí com é o não. funcionário novo não, aí do tá China, lá. ele contratou nós dois aí para tá atendendo a clientela, mano. Quer isso da precisão. Tá precisando de tá é, alguma coisa eu... aí, querido? Tô tô precisando de uma água, meu parceiro veio tá também. É mesmo? Né. Ou oh, Vintão então, vim então é sua, vim então. Quer aqui, mano, organizar as aqui. então é tua, Vintão então é tua. Tá meio caro em 20 dólares a água. É. Tá bom, então. É, mano, o fornecedor de água tá Opa. foda, viu, velho E cadê o China aqui? China ele, tá de férias. Saiu, tá de férias. Né? Quer mais uma, não? Não. Ah, isso aqui eu tive que beber, tá? Tem que levar um pouquinho mais pra ele também. Quer, quer duas, então? É, me vê mais uma. Toma aí. E aí, me vê um cigarro também. Cigarro? Me vê um solto. Quer um cigarro? É. Um tá. solto. Varejo. Que... É varejo? Solto? É varejo, é varejo. Que eu... Tá 10 dólares. Tranquei o cofre aqui sem querer. <risos> mentira, mentira. <risos> <risos> Nossa, pifou a máquina. <risos> Ele roubou. <risos> Nossa, pifou a máquina. <risos> pifou a máquina, véi. Já tem que ir embora, véi. Que merda. Que merda, velho. Que fô legal. Péssimo atendimento de vocês. Corre, <risos> moço. Vamos ficar aqui, vamos aqui. Na real, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. <risos>